Então, FALA galera CRAFT CETO! Bom, uh, continuando, parte 11 de Outlast, eu sei que o vídeo anterior ficou pequeno e ficou meio estranho porque quem teve que fazer os os, como é o nome? os sons do jogo fui eu, porque o, o gravador não gravou. Uh, eu não sei porque ele não gravou os áudios, aqui okay, Primeiramente, eu não sei se eu resolvi ainda, porque eu ainda não comecei a editar esse vídeo. Então... Eu espero que eu tenha resolvido, porque esse vídeo aqui ficou oh, ficou muito bom. Eu levei 5 trilhões de susto nesse vídeo. Eu acho que foi o vídeo que eu mais levei susto de Outlast até agora, sinceramente. Tipo, não foi o que eu levei o meu maior susto, mas foi o que eu mais levei susto. E esse vídeo ficou bem maior que o outro aqui. E, bom, espero que vocês gostem aí. É nóis. Valeu, falou, se foi. Tchau. Vou tudo parte. É, realmente, apareceu alguém ali. Ai, que barulheira, mano. What the heck. Meu Deus do céu. Tá, o que é o objetivo? Use a escada para acessar... Nossa, eu nem sincronizei. Pera aí. Isso eu já deve bastar. Use a escada para acessar interseção inferior. Esse barulhinho que tá dando agora no jogo, quando você pausar, ele é muito parecido com... A introduçãozinha de algum jogo Alguma empresa que eu conheço Mas eu não lembro qual Ah, só porque eu disse E ele não deu mais barulho. Que doido, mano. Achei alguém que está do meu lado. Do meu lado, De aspas, né? Que não é retardado. Eita. Tá, tem que mexer aqui. Fazendo é tempo que eu não li alguma coisa em algum episódio. Os pacientes sabem que Dr. Wernick está morto. Um deles me perguntou, que tipo de experimentos um médico morto pode fazer em um paciente? Não, calma aí. Que tipo de experimentos um médico morto pode fazer em pacientes vivos? O que é o Projeto All Right? Ok. Tá, eu tenho que ir para o outro lado também, porque eu quero ver... Eu quero ver o cara construiu uma barricada aqui, loucona. Será que eu consigo subir aqui? Não. Eu quero ver o que, é que tem ali. Onde apareceu o cara com a lanterna. Tem bateria aqui. Ué. Puxa, o cara da lanterna só evaporou mesmo. Vamos lá Ih, tô vendo vermelhinho ali, hein hum, ou, é, ou é bug de iluminação Ou é o que eu tô pensando É o que eu tô pensando Esse é o Meio ou tá Agora ferrou Direito é sucesso Mas vou vir pra cá porque eu acho Ai! Ai! Porque eu acho que esse é o caminho errado. E eu quero explorar. Três. Eu vi um três escrito assim. Como eu acho que esse aqui é o caminho errado, eu vim pra cá porque eu quero... Nossa mano, tem uma tremida aqui com esse cano. Ué, deixa eu ver o outro lado. Eu acho que é o caminho certo. Ah! Tá. Não tem nada. Literalmente não tem nada. Tá, então é pra cá mesmo. Espero que esteja gravando o áudio do game. Porque a última vez. O último episódio bugou, não sei porquê. Olha uma perna aqui, roxo. Ai. Sim, é os é normal fazer esse barulho. O que foi isso? Pior que eu não sei nem o que, que é isso, velho. Ai, meu Deus do céu. Sim, eu tinha um susto, foi muito bom. Ai, ah, eu fiz uma voz muito engraçada. Nossa, que escurão, velho. Desculpa aí, a mensagem aqui. Eu nem sei que barulho era aquele, velho. Só me assustei. Ah, você não me assusta. Toma. Houve uma battery piscando ali. Tá lá embaixo? Acho que tá lá embaixo. Ó, esse barulho aí. Escutaram? Só que eu não sei de onde é que é. Mas eu não acho que é de um jogo, eu acho que é de alguma produtora. Tá. Mano, o lugar é grande demais pro Chris Walker não aparecer. Nossa, levei um susto com a câmera saindo, velho What the heck Por que o cara tá respirando assim? Aqui tinha uma battery, não tinha? Aqui não tinha uma battery Aqui, ó Tinha? É, achei O que, que vai me seguir agora velho? É o Chris Walker? Ou o Chris Walker? Ou os dois? Ai! escutei um barulho na água. Não tirei a câmera, aí. Ah, não! Ai! Ai! Meu Deus do céu, velho! Tem episódio que eu tomei menos susto que isso. Nossa, tá muito escuro, velho. Até com a... Nossa, até com. Meu Deus, até com a Activision, tá escuro. Não consigo ver nada, mano. Puta merda. Nossa, onde é que eu tô, velho? Eu não sei onde eu tô, eu não sei nem onde é que eu tenho que ir. Nem para onde eu tô indo. O lugar é grande demais, mano. E tá muito escuro. Ali, ó, acho que ali que eu tenho que ir. no barulho para tá lá, velho. Isso é. Tá ali, ó. Eu disse que o Cruzialker ia vir atrás Tá, não tem como eu subir ali Isso, velho. Ai, ah, eu tô. Ah, eu tô suando, velho. Mano, que eu não sei nem o que eu tenho que fazer. Mano, eu não sei onde eu tô Onde tá o Chris Walker E onde eu tenho que ir Mas que parte filha da mãe Bom, o Chris Walker eu é meio... Eu sei um pouco a direção dele Porque... Por causa do som Mas parece que ele tá chegando perto Tá por ali, ó cara uh -huh. Uh Uuuuh! Uuuuh! Uh, Uuuuh! Uh, ah! Uh, ah! Uh, Mano! Uh, uh, uh. Você não vai me atacar, né? Para de mandar mensagem! Não, não vai me atacar. Ah! Meu Deus do céu! Caraca! Eu derrubar cá o seu caminhão. Não vai dar uma de Mr. X, né? Vai. Ai, travou tudo. Que isso? Ah, obrigado. Esgoto de novo, mano O pessoal que tá aqui Não só ele Calma aí, irmão Que barulho é esse? Era pra dar susto ou trouxa? Não deu não. Ai! Ai! Nossa, deu uma lagada, mano. Ah, mano. Oh, deu uma lagada, velho.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 Nossa, você deve susto com o objetivo.